É, ponta montanha, os pontos específicos emocionais, eu gosto de trabalhá-los quando eu percebo que há necessidade por quê? porque eu gosto de trabalhar na minha zona de conforto Roberto, que história é essa? zona de conforto? sim, zona de conforto, eu sou terapeuta eu tenho que, anotem aí quem está anotando, terapeuta você sempre tem que ter uma cartinha guardada sempre, sempre nossa, será que eu vou aguentar sempre eu vou ter uma cartinha guardada? Você precisa usar estratégia para você melhorar o cliente em tudo que for possível sem usar tudo, tudo, tudo daquilo que eu já te ensinei. Entendeu? Mas como assim, Roberto? Se você fizer isso que eu estou falando, você sempre vai ter um recurso a mais. Se lá na frente, na segunda, terceira sessão ou na quarta sessão o cliente ainda não deu aquele... Ou oh, aquela explosão, aquela coisa, aquele vício você fala, ah, Então realmente tá, ele está precisando mais um, uma coisinha E essa coisinha pode ser o ponto da montanha Essa coisinha pode ser o ponto da afetividade Essa coisinha pode ser no vãozinho dos dedos Que são pontos emocionais que é na veia do emocional sabe É uma injeção na veia, só que ela causa uma reação muito forte